Flamengo enfrenta o Havaí neste domingo, 24, às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com 27 pontos em 18 jogos, o rubro negro quer terminar o primeiro turno vencendo a fim de não perder contato com o pelotão da frente do Campeonato Brasileiro 2022. O canal Premier transmite. O técnico do Flamengo vai seguir o planejamento de rodar o elenco. O time que deve entrar em campo no domingo. 24, terá algumas alterações em relação ao que coleou o Juventude por 40 na última quarta-feira, 20. Dorival Junior vai revezar o quarteto defensivo. No meio campo, por exemplo, Diego entra no lugar de Thiago Maia, suspenso. Leia mais. Chocolate com gols de Renier. Relembre a última vitória do Flamengo contra o Havaí, o time do Flamengo, para enfrentar o Havaí será Santos, Mateuzinho, Fabrício. Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, João Gomes, Ribeiro e Arrasca, Pedro e Gabriel. A informação é do repórter Caimta, do G. Globo. Estreante na rodada passada, em Brasília, Everton Cebolinha novamente deve entrar durante a partida. O Camisa 19 de deu assistência para Lázaro no quarto gol contra o Juventude. No entanto, ainda não há informação se o chileno Arturo Vidal será relacionado para o jogo. Havaí não terá guerreiro contra o Flamengo. Grande contratação do Havaí na janela de meio de ano, o atacante Paulo Guerreiro não irá estrear contra o Flamengo. Isso porque o técnico Eduardo Barroca decidiu não relacionar o peruano pelo pouco tempo com o grupo. Guerreiro foi apresentado nesta quinta-feira, 21. O time do Havaí deve entrar em campo com Vladimir, Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Cortes, Lucas Ventura, Eduardo, Bruno Silva, Potiker, Renato e Bissoli. A partida inicia às 11 horas de domingo, 24. O canal Premier transmite. Se inscreve no canal, deixa teu like e ativa as notificações do vídeo. Valeu, fui!